Olá, eu sou o William Silva, esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu vou começar uma série de vídeos onde a gente vai estar aí respondendo tá? as perguntas suas aí, né? vocês inscritos e também de alunos do curso, tá bom? Eu vou estar selecionando aí perguntas, já tem algumas aqui para responder, e esse vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas, tá bom? Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do canal, ok? Eu tenho algumas perguntas aqui já selecionadas vamos dar uma olhada na primeira é, o Corren acho que é isso, né? ele perguntou aqui num vídeo meu aqui, se Mi sustenido é igual a Fá bom vamos lá, vamos ver isso, né? por que Mi sustenido, tá gente? porque na escala de Dó sustenido na armação de clave dela, vocês vão ver aí na tela, só tem notas sustenidas, tá? E vocês vão ver que na nota Mi, aí na armadura de clave, tem um sustenido no Mi, tá? É, o que, que acontece? Existem notas que são enarmônicas, né? Sempre alunos me perguntam isso, sobre notas enarmônicas, né? Então, por exemplo, se eu pego essa nota, tá? Ela é Sol sustenido ou ela é Lá bemol, ok? Aqui, por exemplo, é Si bemol ou Lá sustenido. E o que, que acontece? Por conta de Mi tá? não ter uma tecla preta no meio, ok? Então nós temos aqui um intervalo de meio tom, que é Mi, Fá, certo? Assim como a gente tem aqui Si, Dó. Então o que acontece? Como na armadura de clave, tá? É, da tonalidade de Dó sustenido, existe um sustenido no Mi, qual, qual a função do sustenido? Suspender a nota meio tom acima, certo? Então se eu pego o Mi e suspendo ela meio tom acima, coloco um sustenido nela, ela vira Mi sustenido. Ou seja, Fá e Mi sustenido são enarmônicas, são. A mesma nota, tá bom? Então, gravem isso, tá bom? Quando você vê Mi sustenido, não se assuste, tá? Porque Mi e Fá, tá? Ó, Mi, Mi sustenido, deu aqui, tá certo? Então, Mi sustenido e Fá são sim a mesma nota. Assim como Si, tá? Se eu pôr um sustenido aqui, ó, Si sustenido, porque na escala de Dó sustenido também tem Si sustenido, tá, ó? Vai ser aqui o Si sustenido, que para nós é um Dó, na escala de Dó sustenido é Si sustenido, tá? Então, gravem isso, tá? Para vocês é, terem essa resposta aí quando precisar, ok? Vamos para a próxima pergunta, tá? O Francisco Gabriel, ele me perguntou o seguinte, Professor, 251, um, só se utilizem em acordes que tem mais de dois tempos? É, o 251, como eu já expliquei aqui no YouTube, tem vários vídeos meus e também explico lá dentro do curso com mais detalhes. É uma progressão harmônica para você chegar num determinado acorde, tá? É, então, na verdade, essa progressão harmônica ela não está ligada a tempo, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Dó, vou cair em Lá menor, tá? Então, vou vir para cá. Normalmente você vai pegar a música e vai estar tá aqui, né? ó? E aí talvez tenha sido essa ligação que você fez de tempo, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, né? Mas ó, eu vou, vou reharmonizar esse trecho de dó para lá menor, tá? Vai ficar. Beleza, então o dó sétima maior, peguei o dois de lá menor, né? Tá? Por que 2 de Lá menor? Vamos dar uma revisão aqui, tá? 2, 5, 1 por quê? É o 2 do acorde que você vai cair e o 5 do acorde que você vai cair. E aí tem umas regrinhas. Para o acorde menor, esse 2, ele é meio diminuto, ok? E o 5 é um acorde dominante, com, é, com quinta aumentada e tal. Então, ó, o acorde que eu vou cair é Lá menor. O 2 de Lá menor seria o quê? Da escala do próprio Lá menor, ó. 1, um, 2... Então, o Si é o 2, então vai ser um meio diminuto. O 5 de Lá menor vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, Mi, Mi com sétima e quinta aumentada, tá? Ou décima terceira bemol, tá? Então, essa aqui é a ideia do 2, 5, 1, então, ó, 2 de Lá menor, 5 de Lá menor, 1, um, Ok? É, então o que acontece? Isso aqui na verdade ele não está ligado a tempo, está ligado sim é, ao acorde que eu quero chegar. Eu posso jogar um monte de 2-5-1 um, sem descansar? Acontece. Entendeu? Tá bom? Então aqui eu saí em sequência no 2-5-1. Um. Você pode pesquisar uma música chamada Giante. Steps, né? Diante steps, né? Então ela trabalha muito essa questão 251 e é rápida. Para cada nota da melodia é um acorde, tá? E pensando também em 251 e dominantes e tudo mais, você vai ver que o 251 ele não está ligado a tempo. O que, que acontece? A gente costuma usar 251 para cair em acordes que vão descansar, tá? mas não é uma regra. Então, por exemplo, a único que é digno. De receber descansou, mas eu poderia não descansar, entendeu? Ao único que é digno de receber, entendeu? Aí a gente não descansa, então assim, não é uma regra, tal tá? o 251 um, ser usado para chegar em acordes que duram dois tempos ou quatro tempos. Tá bom, vamos para a próxima pergunta, o Júnior Santos. Ele mandou aqui uma mensagem aqui no tutorial do Alfa e Ômega, Marine Friesen, dizendo assim. Afinal, como se faz a levada do refrão? Bate somente o acorde? Tem alguma levada de acompanhamento? Pode me ajudar, por favor? Posso sim, Júnior. O que, que acontece, cara? É, inclusive eu estava falando isso com os alunos agora antes de gravar, né? É, levada é um assunto muito subjetivo, tá? Por que subjetivo? Porque cada um preenche da forma como acha melhor, entendeu? Vai ter gente que vai pegar... Eu acho que aqui, né? Alfa e o ômega, princípio e o fim. Tudo pra mim, tu é. Tem gente, tá? Dependendo da banda que tá tocando, eu tocaria mais simples. É o alfa e eu... o... Eu ia partir mais para uma ideia mais de dedilhado, tá? Eu, tá? É, mas é, você pode usar uma questão mais rítmica, né? Mas aí também você tem que dominar bastante os acordes, né? Vou tentar facilitar para você ter uma ideia, ó. Se, porque você falou em levada, não dedilhado, né? Então, ó. É o tá, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, ó. No, no um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, no um. Você vai entrar mais acentuado no acorde, ó. Eu vou fazer bem devagarzinho essa levada aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia, a música tá em 6 por 8, tá, gente? Então, ó. É isso aqui, literalmente, ó. Tá? Entra aqui. Tá? Com baixo aqui no primeiro acorde, depois... Você vai... Olha, dá aqui uma falhada aqui. Você vai só... Alternando aqui ó, com a quinta da acorde. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ó, eu estou dando acentos no 1 um e no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? Ou por Si com resto tenido Lá. Fá menor. Si. Tá vendo? Então, vamos fazer devagar, ó. não tá,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 Então, espera aí que tenha ajudado aí. E aí tem uma pergunta de um aluno do curso. Ele é o Leandro, né? Ele é lá do grupo VIP3, né? São vários grupos VIP. O Leandro, ele quer saber o seguinte. É... Ele, ele disse que ele está na igreja, tá? E aí, só veio o baterista e o tecladista. E agora, o que, que eu faço quando tá só eu, tecladista e o baterista? Vamos dar uma olhada aqui o que, que dá para fazer? Eu vou soltar aqui um acompanhamento do teclado, é, peguei aqui um, uma balada aqui, pop aqui, tá? Tá um pouco rápida, depois a gente diminui pra ver também, numa questão mais lenta. E aí eu vou usar aqui a mesma sequência, tá? Sol, é, pra outras levadas, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Ré, Dó, Sol com Si, Lá menor e Ré, tá? Pra gente ver. Vamos lá, eu vou soltar aqui a bateria, ó. Beleza? Como que eu tocaria o piano aqui se não tem baixo, não tem nada, tá? Vamos lá.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 Então essa foi a primeira ideia Só que ficou muito cravado, ficou muito feio Então assim, o que, que acontece gente? Você que é tecladista que está vendo esse vídeo Começa a ouvir baterista tocar Para você poder ter variações na sua cabeça é, De ritmos de bateria, tá? Você vai pegar essas variações na sua cabeça E vai trabalhar como se o bumbo fosse a mão esquerda E a caixa a mão direita, ó e aí, eu não preciso seguir exatamente essa bateria, ó. O que é que eu fiz? Eu peguei a mesma ritmo que fiz: tum ta, ta ta tu, ta, tu tu, ta, tch, ta, tu, Tá vendo? Que seria como se, se eu estivesse fazendo tum, é, se aqui fosse o bumbo e a caixa, ó. Essa ideia, tá? Então, vamos pegar isso, ó, e jogar num acorde, ó. Tá vendo, ó? Tu tu ta, tu ta, tu ta. Tá? Tu, tu, ta, tu, tu, ta, ta, ta, ta, tu, ta, E aí o restante são variações que você vai criar, tá? É, usando sua própria criatividade, tá bom? Isso aqui nessa ideia, tá? Eu vou escolher agora uma outra levada, tá? Mais lenta. E aí a gente tem os níveis aqui também de preenchimento, né? Depende do seu grau, né? Tá? Então, ó, o iniciante, ele vai vir numa ideia mais... Mais mais simples, né, ó? Não fica ruim, tá? E aí, também tem aqueles que podem vir preenchendo mais, né, ó. Quais são as diferenças, tá? São usar é, os enfeites, né? Os preenchimentos, o que são preenchimentos, são as notas de passagem, entendeu? Você conhecer os acordes, essas notas de passagem, inclusive, é, são um assunto muito abordado lá dentro do curso, né? Que é você, ao invés de você entrar no acorde chapadão, você vai pegar o quê? É a nota que tá entre as notas do acorde, tá? Então, ó, entre no Sol maior, entre o Sol e o Si, você tem o um Lá, ó. Então, tá, ó, olha só que legal. Ao invés de eu entrar aqui, ó, tá vendo? Eu posso entrar, ó. a gente tem várias formas de preencher, tá? A grande questão é que para músicas lentas, você não precisa se preocupar com essa questão rítmica, tá? O que eu aconselharia é assim, você tá tocando teclado, tá? E isso que eu vou falar agora, guarda essa dica aí, tá bom? Porque isso aí influencia, eu vejo um monte de tecladista falhando nisso, um monte, tá? Não é um nem dois não, eu visito muita igreja por aí e eu vejo muita gente cometendo esse erro, ó. Eu falo para os alunos do curso que a primeira forma de estudar é a forma fundamental, tá? Que é aqui. Alguém que está vendo esse vídeo toca assim, tá? Deixando uma oitava de espaço entre uma mão e outra, tá? Isso aqui vai fazer o seu som ficar magro, tá? Principalmente no som da igreja, então, ó. Sem peso, e aí você pode dedilhar que vai ficar magro. E ainda tem uns que vêm mais aqui pra cima, né? Então, a dica que eu vou dar pra vocês: não deixem espaços como esse, tá? Ó, longos assim, tá bom? Por isso, você que é aluno do curso, que veio mostrando que é para tocar assim, tá? Tem que estudar assim. Ah, mas tem a forma aberta. A forma aberta é aqui, não é aqui, tá? Então, quando eu toco mais aberto, eu toco aqui ou aqui, ó. Tá? Então, ó, sol maior, sol maior, sol maior, tá? E isso aqui que eu tô falando não é inversão, é abertura, tá bom, gente? Tá? É, isso aqui... Vai ser assunto para um próximo vídeo, próximo, talvez a semana que vem, eu vou falar sobre essa diferença de inversão e abertura, porque eu também vejo o pessoal confundindo muito, inclusive, alunos do curso, tá bom? Então, olha a diferença, mesmo tocando simples, quando você junta, tá? E detalhe, você está na igreja, você está sem baixista, você está sem violão, não toca aqui, né, gente? Vem mais para grave, para poder ter mais peso. Vamos lá, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão... Tá vendo, ó? Vai de boa, ó. Ó, simples, ó. Mas região grave, tá? Aqui, ó, esse dó aqui é o dó 1 um do seu teclado, tá? Ó? Seu teclado de cinco oitavas, tá? Então, ó. E aí eu posso aqui fazer uns preenchimentos pra cair no acorde, tá vendo? Só descansar, ó. Você vai tranquilo ó. Então assim, essa questão de levada É isso gente, é você ouvir bastante tá, a bateria é, Prestar ba mais atenção no que você está tocando Do que o outro está tocando Vocês tá? podem ver que para essas músicas lentas Eu deixo mais o teclado soar, entendeu? Eu vejo que o pessoal que tá começando a tocar é muito afobado para tocar tudo muito cheio, né? E aí acaba fazendo muita coisa e acaba até estragando um pouco a música. Não sinta mais, tá vendo? Com a bateria fica até bonito, entendeu? Tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui, tá? É, espero aí ter ajudado aí, respondido vocês aí. Não esqueçam de deixar as suas perguntas, tá? Nesse vídeo e outros vídeos, tá bom? Eu vou selecionar, é lógico que pergunta boba, eu não vou responder, tá? É, e vou estar escolhendo perguntas que faz sentido responder, né, lógico, né? E aí assim, a gente vai tendo essa interação aí toda semana, eu vou estar respondendo vocês, beleza? Então assim, é, pessoal, eu peço para vocês assim, que prestem um pouquinho mais atenção nos detalhes dos vídeos, é, porque muitas das perguntas que aparecem nos vídeos, elas estão no próprio vídeo a resposta delas, tá bom? Agora não, agora quando é pergunta como estas que eu respondi anteriormente, talvez alguma coisa que eu deixei passar, como a levada que o Júnior Santos perguntou, né? Na verdade, eu não passei. Então, acho muito relevante responder essa pergunta. A outra pergunta sobre 251, a pergunta do, do Leandro, né, que é aluno do, do grupo VIP, entendeu? Então, são perguntas que eu acho interessante responder, porque vai ajudar eles e vai ajudar você. Tá bom, gente? Então... Um abraço para vocês, tá? Até o próximo vídeo e deixem suas perguntas aí no vídeo, tá bom? Se você quiser ser meu aluno, entra aí na descrição, tá? E vem ser meu aluno VIP e ter acesso a conteúdos exclusivos por tempo ilimitado, tá bom? Um abraço, pessoal.